Você lembra do Samsung Galaxy Note 7? Se você nunca ouviu falar desse celular, ele foi um polêmico celular da Samsung Que ele simplesmente explodia na mão das pessoas Por exemplo, tava lá na loja vendendo apresentando o celular Aí o celular tava lá, pim, explodia na mão das pessoas Velho deu tantos casos desse problema que a Samsung teve que encerrar as vendas do aparelho Por causa que não dava mais para vender um celular que explodia na mão das pessoas E na época, eles estavam especulando que o problema dos da, da, da mão das pessoas é os caras que estavam fabricando celulares, estavam usando instrumentos pontiagudos. Que eu acho que não tem nada a ver, né? Porque se está perdido primeira da mão das pessoas provavelmente deve ser na fabricação.